Um dos pastores mais conhecidos do Brasil, Valdemiro Santiago. Ele é extrovertido. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. <risos> um homem desafiador. Então não vem ameaçar dizendo que vai caçar não, vem aqui pessoalmente. É. Vem aqui se não é homem, vem aqui pessoalmente na igreja. Sua igreja, a Mundial do Poder de Deus, lotam de fiéis em busca de seus milagres. Meu pai devolvo a vida dela com Levanta, deixa vai levantar, o povo vai ver ela andar. É pra glorificar de pé! Ele é carismático e sabe utilizar os meios de comunicação de massa, como a televisão, para oferecer algo poderoso que as pessoas estão desejando. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Ele é considerado por seus seguidores como um profeta milagreiro. Eu, há 15 anos atrás, fui curado do vírus do HIV Estado Terminal, aqui na Mundial do Poder de Deus, pelo Bispo Valdemiro Santiago. Já pela sociedade, ele é reconhecido por fazer campanhas para arrecadar dinheiro, fazendo da igreja um mercado. Eu preciso, com urgência, de 7 mil pessoas. Com um mil reais, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Valdemiro demonstra uma imagem simples diante dos fiéis, mas seu padrão de vida é com tudo o que há de melhor. Ele mora num condomínio de luxo na Grande São Paulo e usa helicóptero para se deslocar. O homem é um fenômeno e já passou por muitos apuros na vida, desde sobreviver um naufrágio na África, a ser vítima de um atentado, na qual em pleno culto foi atacado a facada. E com todos esses acontecimentos, ele acumulou muitos admiradores e também por outro lado muitos inimigos. E se você quer saber algumas verdades sobre esse pastor, então vem com a gente descobrir o que aconteceu com Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago, um dos pastores mais bem sucedidos no Brasil nasceu no interior de Minas Gerais eu sou de Minas, é de lá de Palmas, Cisneiro, Laranjal, é veio de uma família pobre e teve a oportunidade de estudar até o quinto ano do ensino fundamental aos 16 anos de idade ele se converteu à religião evangélica e hoje é casado com a bispa Francileia e é pai de duas filhas ele começou como obreiro na igreja universal e logo tornou pastor, liderando a igreja filial de Sorocaba, estado de São Paulo. Valdemiro começou a ganhar confiança de seu líder, o Edi Macedo. Ganhando mais destaque entre os inúmeros pastores, ele foi mandado como missionário para evangelizar na África. Ele permaneceu 18 anos como pastor na Igreja Universal, mas ao desentender com o seu líder, o Bispo Edi Macedo, ele se desligou completamente da Igreja Universal. Ah, Eu não sou obrigado com o Edi Macedo, pelo contrário, não. quem sou eu? Como eu não, não concordava mais com as coisas, o rumo que estava tomando, né? Me desliguei. E não demorou muito tempo para ele fundar a sua própria igreja, que foi inaugurada no ano de 1998, denominada Igreja Mundial do Poder de Deus, situada em Sorocaba, São Paulo. E nessa cidade, a Igreja Universal já começa a enfrentar a sua concorrência, ao perder dezenas de pastores e milhares de fiéis para a nova igreja, agora então mundial do poder de Deus. Uma atitude tomada por Valdemiro que prejudicou muito o seu ex-líder, o Edir Macedo, que não gostou nada do que ele fez. E era um novo tempo para Valdemiro, que via sua igreja crescer, ganhar espaço e reconhecimento em todo o país. Uma grande conquista para a Igreja Mundial do Poder de Deus e seu líder, o apóstolo Valdemiro, aconteceu no ano de 2008. Eles ganharam mais notoriedade ao fazer uma parceria com o um grupo Bandeirantes, passando a transmitir seus cultos 22 horas por dia. E o sucesso foi tanto que em menos de dois anos, Valdemiro levou a programação de sua igreja em outras emissoras de TV e também nas rádios. Era um sonho realizado, um pastor televangelista, líder de sua própria igreja, com milhões de telespectadores acompanhando suas curas. Mas esse sucesso todo começou a incomodar o seu agora concorrente, o líder da Igreja Universal, o Edir Macedo, preocupado com a expansão da Igreja Mundial por todo o Brasil e já alcançando o mundo. Edir Macedo tratou urgentemente em fazer uma oferta maior ao grupo Bandeirantes, tirando o canal 21 do seu rival da fé do ar. Quer dizer, o sujeito tirou meu canal de televisão, assim, e, e é pequenininho o canal 21. Se eu tivesse uma rede de recompra, o que eu ia precisar do 21? Esse foi um golpe difícil para Valdomiro. E dado ao sucesso desse trabalho da Igreja Mundial, é óbvio que provocou ciúmes, né? Embora prejudicou muito, mas nada impediu de sua igreja crescer por todo o Brasil, contando atualmente com mais de 4 mil igrejas, com 9 milhões de fiéis. No Brasil, gira em torno de 9 milhões. Tendo igrejas filiais em mais de 150 países. Acho que uns 150 países, mais né? No Brasil, os dois maiores templos da Igreja Mundial está localizado em São Paulo. São dois templos grandes, um fica no Lago do Socorro, né, para 40 mil pessoas, e o do Braz que cabe 50 mil pessoas. O que mais chama a atenção na Igreja Mundial não é as mensagens pregadas por Valdemiro, é muito menos os supostos milagres feitos por ele.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 a camisa estava aqui, vou mandar para você. Liga para cá agora. A ofereça para o senhor, para a obra dele, é uma oferta de 100 reais. Ah, para mim é muito. É difícil, eu não tenho, eu ganho pouco, então ofereço uma oferta de 50 reais. Ou uma oferta mínima de 30 reais. Até 30 reais. Um dos maiores sonhos que cada um de nós temos é em ter a casa própria. E na igreja do Valdomiro, podemos construir essa casa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 Que tal uma fronha dos sonhos para pôr no travesseiro, dormir e sonhar com Deus? Ela custa apenas R$ 91. Reais. Então você vai vestir o seu travesseiro com essa flor, vai abençoar a sua vida. E se você quiser pegar mais de uma, é só você pedir oferta de R$ 91,00 vai depositar na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus. Dê conforto aos seus pés, comprando o um par de meias ungidas do Valdemiro no valor de 153 reais. De um par de meias, setou uma bênção consagradas no monte, e colabore com a obra de Deus com uma oferta de fé e amor de 153 reais. Essa cura chulé e frieira, ok?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 É um quadro em que um humorista se apresentava como ele. Pode ver quem vai começar agora estribuchar, que nem porca pururuca agora, pode ver! Isso é encosto da feiula que tá se apoderando dele! Sai, corpo. Sai! Sai! Vem! E Valdemiro proferiu essas palavras contra esse programa.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 e começamos com o episódio da facada. Um atentado que aconteceu contra Valdomiro, um homem que invadiu o culto e tentou eliminá-lo. Isso ganhou grande repercussão na internet e o mais bizarro aconteceu depois. A camisa do apóstolo suja de seu sangue virou atração no culto. O sangue que foi derramado ali trabalhando pela obra de Deus e o apóstolo está agora assistindo a programação.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 Eu não mandei fazer, pegou no preço, fazer. E ele pediu, ele pediu, ele pediu. E não é que uma mulher cega ficou curada? Sabe disso aí, né? Tem imagem aí. Mas eu não mandei fazer isso, né? E agora, em quem vamos acreditar? No bispo Jorge Pinheiro, que afirma que Valdemiro pediu pra ele fazer isso? Ou no apóstolo que afirma em não mandar ele fazer isso? Eu não mandei fazer, eu não mandei fazer. isso. Eu não mandei fazer, pegou o preço, fazer.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 E o telespectador pode ver imagens, o internado vê imagens aí da, das sementes. É claro, a venda das sementes do feijão é uma ótima forma de compensar o prejuízo que as medidas de distanciamento obrigatório pelo Ministério da Saúde causaram à igreja, porque 30% dos fiéis ocupando o espaço na igreja provoca uma crise na estrutura da igreja, resultando em baixa arrecadação. Na transmissão via internet, Valdemiro mostrou um caso de um fiel que testemunhou dizendo que foi curado da grave doença respiratória que se alastrou pelo mundo e mostrou o exame para comprovar. Apresentando com exame, com laudo médico, gente curada de coronavírus, estado está terminal, né? podemos dizer assim, gravíssimo. Aí, você vê como é importante a semente, a semeadura. Isso ganhou uma enorme repercussão na internet e o apóstolo foi acusado de promover uma falsa campanha de cura da doença coronga e o Ministério Público Federal encaminhou uma notícia crime ao Ministério Público de São Paulo, pedindo uma investigação por suposto crime de estelionato e o um vídeo da campanha do feijão foi removido da internet. Tempo depois, em um culto, Valdemiro disse as seguintes palavras sobre a campanha do feijão. Eu estava sendo investigado, deputado sabe, que ia é supostamente ter mandado alguém parar de tomar remédio, não é isso? Não foi? Eu mandei vocês parar de tomar remédio alguma vez? Não! Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Não! Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Para. Agora tem que ter coragem de perguntar isso aí, as pessoas parecem um no meio infiltrado. Mandou! Só que vai ter que sair correndo aqui, não vai? Porque o povo não sabe que eu não mandei. Né? Segundo as próprias palavras de Valdemiro, ele não prometeu dar o feijão para curar o coronga. Mas, no vídeo da campanha, ele disse que muitos que assistia vão fazer o propósito da aquisição do feijão por mil reais. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. Semente, setor, uma bênção. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E outros vão fazer de quinhentos reais. A semente... De acordo com a sua sementeira, né? Tem muita gente que pode semear mil, na é verdade? Você viu na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, com um laudo médico, gente curada de coronavírus, está estado, estado terminal, né? podemos dizer assim, gravíssimo. E agora, ele prometeu ou não dar o feijão para curar o coronga? Ou melhor, vender o feijão? As pessoas vão até uma igreja evangélica em busca de uma cura, de um crescimento financeiro para ter uma vida melhor e encontram nos púlpitos homens como os profetas de Deus, pronto para atender suas necessidades materiais. Infelizmente as igrejas desses tempos não têm mais um púlpito forte, com mensagens bíblicas que provoquem quebrantamento, confissão de pecados e devoção a Jesus. E a pergunta que fica é, quais os benefícios que as pessoas têm ao dar ouvidos às palavras desses pastores? Bom, os novos convertidos perdem por aprender que entrar na presença de Deus pode ser feito de qualquer maneira. O aflito que entrou para encontrar uma palavra de conforto foi lhe apresentado um outro evangelho que não é o verdadeiro ensinado na Bíblia. Realmente pregações materialistas não trazem benefício nenhum com o objetivo de levar as pessoas à eternidade. E o que percebemos é que as pessoas não estão preocupadas com a salvação eterna, e sim viver bem aqui na Terra.